Matei um dentro da loja, cuidado que sou eu. Boa. Caralho, o tá cara tancou tá, um aqui, já, loja, já tô dentro. dentro. É, matei um dentro da loja e ele tancou o outro. Tô indo então.